Você quer deixar seus adlibs com aquele efeito igual do Travis Scott? Então vem no lugar certo. Eu sou o Bombits e hoje eu vou te mostrar quais são os efeitos e processamentos aí que são feitos nos adlibs do Travis Scott. Ou pelo menos vamos tentar chegar perto. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e, cara, apoie o meu conteúdo, seja membro e tenha direito a vídeos exclusivos. Bora pro vídeo. Música <risos> Bom galera, antes de começar a gente precisa falar qual é a sonoridade que o Travis Scott ele tem nos adlibs dele É uma sonoridade mais espacial, mais ambiente, com bastante ar, pelo menos assim das músicas que eu escuto dele Eu sinto bastante isso e tem muita referência aí ao Young Thug O que o Young Thug fazia que né? o Young Thug começou muito essa espira de adlib com muito tune é, E aí o Travis Scott... Tem essa referência do Young Tug só que ele criou a própria marca dele nos adlibs. E quem tira esse somzão pro Travis Scott? Porque não é o Travis que mixa. Quem mixa é o Mike aí. Se você procurar nos créditos de qualquer música do Travis, a maioria sim é o Mike Dean que tá mixando. Então a gente não pode deixar de falar desse cara que é uma lenda. Mas beleza, eu botei aqui um compressor num adlib que eu separei. E a primeira coisa de tudo é o autotune, cara Quando a gente tá falando de Travis Scott Nós estamos falando de muito autotune como efeito Dando aquela estética Eu lancei um vídeo sobre autotune Se você quiser fazer esse efeito de autotune, link na bio E eu peguei o autotune FX Por quê, cara? Porque o Auto Tune FX ele tem vários efeitos, então dá para você tirar coisas interessantes. O que tem aqui em Patches, tem Mike Dean e tem vários presets que o próprio Mike Dean fez. E o que seria melhor que isso para tirar esse efeito autotune? Só o próprio Mike Dean mixando para você. Então vamos dar uma olhada aqui. Adlibs, ó, ele tem um filtro. Gostou da corrente? Tem vários. Gostou ó. da corrente? Gostou da corrente? Gostou da corrente? Gostou da corrente? Gostou da corrente? Eu gosto muito desse aqui, ó. Gostou da corrente? Que é bastante característico aí das coisas do Travis, pelo menos. Não assim, né? Depois de alguns processamentos. E aqui no Adlib, vocês podem ver que eles usam... Ele usa aí uma um filtro, uma equalização. Mas enfim, não vamos usar esse efeito. Só vamos deixar o autotune mesmo. E vamos vir aqui. Vocês podem usar qualquer equalizador. Vocês vão vir aqui no equalizador. Vamos cortar mais ou menos que nem ele fez, cara. Ele veio mais ou menos até aqui um e pouco, ó. Da e também ele deu uma ressonância, ele deu uma subida. Vamos aqui, ó. E vamos dar uma ressonânciazinha. Da Vocês podem subir, essa frequência é muito legal. Vamos subir aqui, vamos mudar o tipo de onda. Da para dar esse ar para gente. Já tá mais parecido ali. E agora, cara, eu acho que é muito legal também uma distorção para dar mais brilho à voz dos adlibs. E os adlibs tem que ter esse brilho assim, ser mais agudo é, em alguns casos. Tem que ser diferente da voz principal. E eu peguei aqui o Decapitator, que é o meu, a minha distorção favorita. Vou dar aqui uma pequena distorcida. Vou botar o Tony um pouco em Bright, mais pro lado do Bright. Cortar um pouco dos low cuts aqui, se tiver alguma sobrinha. E aí, eu vou testando. Eu eu Só que tá uma distorção muito forte, então a gente mexe aqui no nosso mix knob. Eu eu eu eu Já deu aí uma coisa que eu gostei mais. E depois da distorção, nós vamos para o reverb, cara. E aquela coisa do Travis Scott... É um reverb bem longo, uma parada bem não natural, né? Que o reverb é uma coisa mais natural que existe no nosso dia a dia. Então, os reverbs do Travis Scott é aquela coisa não natural. Vocês podem usar o Vahala Vintage Verb no modo Plate, que eu gosto bastante. É, com o Decay Time aí, 4 segundos, 5 segundos, fica legal. Porém... Ao invés do varrala, eu prefiro usar o little plate, que é uma coisa que está muito presente aí nos meus adlibs. Então vamos botar aqui em 4, deixa o mix knob aí bastante virado para o, o et, né? Eu não gosto muito de usar o reverb direto no canal dos adlibs, eu faço um canal paralelo, mas nesse tutorial eu estou mostrando aqui direto no canal para vocês. Podemos diminuir um pouco. Já está dando aí esse efeito, e bom, agora vamos para o delay, cara, o delay do Travis, ele gosta de botar delays com feedbacks bem longos, e o tempo do delay, cara, vocês têm que brincar, eu tô usando aqui um Echo Boy Jr., mas vocês podem usar qualquer, qualquer, qualquer delay, todos os delays fazem a mesma coisa, mas eu gosto muito do Echo Boy Jr., então vamos lá, vamos botar um mix aqui, ó. Eu gosto de 16, que ele dá um efeitinho legal, bem Travis Scott. Aqui eu vou deixar em space nesse modo. Eu gosto do Echo Boy, por isso que ele tem vários modos de sonoridade diferente. E aí, quando eu dou play... Tá mais ou menos, né, galera? Ainda não tá o ideal que a gente quer. Então eu vou fazer uma automação no device on. Eu vou deixar desligado e esse eco só vai vir depois, ó. Vamos ajeitar aqui Vamos mexer no device on de novo Agora já está mais legal ó. Ou vocês podem mudar o tempo também ó. Pode abaixar o feedback um pouco Pode ser também 1 barra 4 Mas eu vou deixar em 16 Que eu acho que fica legal Ou DOT também é legal bom, por último, para dar esse ar mais espacial, mais estéreo, cara, temos o MicroShift, que é um plugin bem legal aí da SoundToy, vocês podem usar um doubler, a Waves tem um ou o próprio Chorus. E eu gosto de usar esse preset aqui, doubler é legal, ó, que já dá aí um efeito mais legal, ou esse ar. Que dá mais espaço. Porém, o W aí dá. E bom, galera. Caso vocês não queiram ter essa penca de plugin aí na voz de vocês. Tem um plugin chamado CLA Effects, cara. E o CLA Effects é muito bom. Eu gosto bastante. E vocês podem tirar aí. O, também esses efeitos do Travis Scott com o CLA Effects, ó. vamos tocar aqui. Gostou da corrente? A equalização vocês mudam por aqui. ó Vamos botar aí telefone ou top. É bom, gostou tá da corrente? corrente, mas eu prefiro aí telefone. Um pouco de distorção, um reverbzão. Ó. Gostou da corrente? Delay vocês podem aumentar bastante. Gostou da corrente? E Pitch, que vocês não mexem, mas vocês podem botar uns Choros aqui. Gostou da corrente? Gostou da corrente? Ou Wide. Tem todos os efeitos que eu usei nesse CLA, que ele também é bem legal. Vocês vão ter aí um resultado interessante, mais nessa vibe do Travis Scott aí com o CLA Effects. Tudo é vocês mexerem e botarem um pouco de mão. Eu fiz aqui bem rápido para mostrar para vocês quais plugins vocês podem usar. E para eu tirar esse efeito, óbvio, vocês têm que ficar mais tempo mexendo. Um projeto muito maior, aqui eu só peguei um pedaço de áudio e tentei reproduzir um pouco para vocês. Mas é basicamente autotune, equalização, um pouco de distorção bem leve, aqui eu exagerei um pouco. Um reverb legal, um delay, fazendo automações é bem bacana, ou vocês podem fazer um reverb sem automações também, não tem problema como fazer aqui, ó, vocês podem botar 1 barra E. Tá aí. E eu gosto de usar um doubler. Ou um chorus. Pra vocês darem essa sensação mais espacial. E bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Seja membro. E...